Dia seguinte Percebe, filhos? A gente tá meio internacional na Target E ó Mutec, filhos Essa aqui é uma 42 Já explico Peraí, peraí Peraí, peraí pera pera Que é CPBR também 41 Dá pra ver aqui, né? 41 Vamos colocar 42, filhinhos. Espera só. Por quê? Porque ela ficou pelo longa lá. E eu acredito que aqui vai ficar bom. Teria que ser um pouco. Teria que ser 43, mas 43 vai ficar bom e eu não perco o meu Urban Ride. Mas eu vou ter que decidir isso aqui também depois que eu experimentar. Mas vamos colocar, vamos colocar. Com isso a gente vai diminuir ainda mais o entre-eixo da criança também. Tem mais essa, filhos. Tem mais essa. Padre, comenta... Com quantos deles? Tá 41. E vai pôr? 42. Pelírio. Não, um só. É pelírio, pelírio. Um dentinho equivale. O oh, que, que você quer, Jojo? Vai mexer nessa pororoca de novo? Toda vez, toda semana? Não é boa a moto? É boa, mas por isso tem que ficar mexendo. É por isso? É por é isso. Boa. É. Quando é boa é assim. Por isso que vocês garantem meu emprego. É isso? Tem que deixar a moto boa. Exato. <risos> um dente na.. Na coroa equivale quanto? De... No pinhão? Não, não, não, no pinhão não. Vamos falar melhor. Vou fazer pergunta difícil pra você. O que, que você acha de variação do RPM? O que, que varia? Um, um dentinho é pouquinho. Mas vamos falar de mais, mais 0,4? 0,5? É, se der. Tá bom. Olha, é identical. Identical. É PBR por PBR. Pelinho Não? Pelinho né? Esse som que você escuta de fundo é o seu? É o da Target. Tá. Vou até gravar com isso aqui, eu fiquei chateado, padre. Aí, olha isso aqui, ó. Isso isso aqui, ó. Eu coloquei no carro, a caixa de ferramenta ficou aqui, ó. O ele ele. Putz, tirou a tinta. O ele. É, deu uma carcomida aqui. isso aí? Mas aí que é o lance O mais legal disso aqui é o seguinte, é o padrelho Porque ele, Eu falei, padre, eu queria dar aquela em, Eliminada no, no Amortecedor e tal, né Porque tem o, tem o jeito A Que foi feito E tem o jeito B Aí o padre, eu para Gasta 100 reais isso aqui, 200 reais no máximo E isso elimina o amortecedor Fica legal E era isso mesmo só que aí teve a taxa, mas 185 de taxa, mas não sei o que, ela ficou quente. Pop, essa. <risos> Passa logo a dica no vídeo aqui pra você. Hum. A dica do paninho. A dica do paninho? Por que a dica do paninho, Padre? A gente põe o paninho aqui, ó. É. E agora ajusta do outro lado. Para manter a tensão no eixo, para ele não ficar te enganando na hora de pôr no, no ajuste. Hum, enganador! Ó, você que usa moto em pista, anda forte, tem que manter, garantir a folga da corrente para a suspensão trabalhar. Se a corrente fica sem folga, ela trava o movimento da balança e a suspensão não trabalha direito. Então. Às vezes eu até exagero um pouquinho na folga Além do que o manual do proprietário Pede pra você Porque você sempre está revisando a moto Sempre está com a relação em perfeito estado Então não corre risco nenhum De escapar a corrente E garante que a suspensão vai trabalhar 100% precisa entender a loucura um pouco que aconteceu Eu fui pra Capoava com ela né? E até fiz o história ontem lá no Instagram dizendo que, olha, quem tem a, a 10, 2011, a, a 15, 15, pode jogar 41 na coroa, que vai ficar muito melhor, porque ela é muito longa, sabe? E mesmo a 41 ontem, ela tava longa em Capoala. Só que eu não tô afim de mexer em pinhão e tal, porque daí já começa muita pegada e a ideia não é pista, apesar de... Então, eu vou colocar 42... Que eu acho que eu não perco pra rua. que eu não quero ela muito curta aqui pra rua. É ruim. E ganho o gole da pista. Então essa foi a ideia aqui. Mas se você tem uma 10 esse ano, já pode colocar uma 41 para amanhã. Que você vai gostar muito de como vai ficar a moto. Até mais esperta. Ela vai ficar porque a gente diminuiu entre eixo. Agora diminuiu mais ainda. Só pra você ter uma ideia. Exatamente. É uma lithium AP baterias, ó. E tá luxo ainda, ó. Olha os três pontinhos lá, ó. Eixe. Zero. O que você vê ali mais ou menos, Pedro? o que você vê ali? O aqui, aqui, que é isso aqui? Ó. Esse, aqui ó. esse é o antigo amortecedor, que ele tá aqui pra vir nesse. E esse é o, a opção A, porque se você tirar e não colocar nada, vai ficar a luz acesa ali e não vai, vai dar a pênalti na eletrônica. E agora a gente vai fazer a opção chique que eu tava esperando chegar. Ó, o amortecedorzinho original Certo Desconecta o amortecedorzinho original Tá na mão o amortecedor Removido O módulo que comanda o amortecedor É esse aqui Tira Pega o módulozinho Pronto Acabou? Tá eliminado Ó Esse módulozinho Ele é só encaixado na borracha Ó oh. Orilingues Certo Tá Aí o eliminador vem com velcro Que você pode colar aqui na caixa Já que você eliminou o módulozinho Você pode até usar A própria, a própria borracha aqui Que segura o original E... Encaixar o eliminador. Nossa, chique demais, Padre. Léo. Colocando ele no lugar do original, não corre o risco de queimar por vibração. Ele está num coxinho de borracha. Ó. Aí, ó, que é onde está o módulo original. Simplesmente, hein? Com vibração não existe. Luxo ou fantástico? Fantástico, né? <risos> <risos> ó, no chicote, quando tem essas fitinhas coloridas. É. é o ponto de fixação, ó, tá vendo? Certo. Então você não põe ele nem pra cá e nem pra lá. Ó. Põe aqui, ó. Tá. tá. E esse aqui, ó, a gente pode até usar aqui esse ponto de fixação. Ó. E deixar junto. Ó. Aí eu vou pôr um tairapinho nele aqui, ó. ó. Dormiu. Uh, quase. Opa, encaixou, Padre. Gira, gira. Ô, oh, rapaz. Agora, Beleza. ó. Agora a mangueira ir. de dreno de óleo. Certo? Tá? Vem nesse menorzinho. Por é, causa. É. A gente só consegue ver sua mão, Padre. Porque agora eu tô com o olho dos caras lá, lá em casa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. vai, vai. Aí. Olha. E. O maior no maior, não tem erro Esse eu tem um limitador aqui, tá vendo? Precisa chegar até aí Lá em cima? Ah não, travar ali né é. Chegou Chegou? Chegou Na range Ó Pronto, já estão os quatro parafusos a gente já sabe que o tanque fica no lugar certo. Boa! Então nós vamos fazer o primeiro start junto. Pode. Vai! Caralho, Chave! Espera aí! Você vê que é o primeiro start mesmo, né? Você percebe, né, filho? Só não é ao vivo. Valendo, Padre! Vai! Fantástico! Pode dar um liga para ver pode, se some? Pode! Ah, era. setinhas deixa eu ver se tá funcionando uma preta uma preta funcionando porra, luxo hein padre? luxo deixa eu subir um pouquinho Filhos, é o seguinte, vamos lá. Só para vocês entenderem que nem tudo são flores, igual a instalação. que o padre gosta quando vem coisa luxo, porque funciona que é um luxo. Fala aí, padrelho. É, quando compra coisa boa, é plug and play. É tira um, põe o outro. Quando compra ratoeira, é só sofrimento. Mas o plug and play começa dia 7 de janeiro de 2023. Certo? Tá aqui, ó. dá para você ver aí, 7 de janeiro. Aí tal, mandei o que eu queria... Aí, veio aqui o negócio, códigozinho, tal, não sei o quê. No final, convertimento, lá, lá, lá, lá, lá. 346, beleza. Falei, é nóis, grifo. O padre falou 100 reais, uma pecinha dessa aí, virou 346, eu falei, tá dentro. Não é nada, de 100 para 346, não dá diferença nenhuma. Nada, dá nada, mas vamos fazer, né? Aí, beleza. Aí, meu, é... ó, cinco dias, tal, tal, tal, não sei o quê. Lá, lá, lá, eles lerem, tal. Aí, deixa eu ver se esse áudio, se áudio compromete. Fala, Marcelo, ainda não recebi. Ai! É, tá, tá tá tava, tava fora de estoque. O revendedor, ele tá... Deixa lá, deixa lá. Marcelo, obrigado, viu? Pela correria, foi sensacional mesmo. Aí, meu, não tinha na fábrica, irmão. Não tinha na fábrica. Aí a gente achou um outro lugar, tal. Aí ele, putz, meu, o que, que você quer fazer? Eu falei, cara, vamos pra cima. Eu já tô na, já tô na lameta. O que, que vai, né? Beleza. Aí deu mais R$79,00 de diferença. Dá pra ver aí? É. Aí, R$346,00 mais R$79,00. Vai, R$350,00 mais R$70,00. Foi pra R$420,00. Beleza. Aí, lá, lá, lá, let tal, não sei o que, não sei o que lá. Let's Thugs. De repente, veio um lá, lá. Fiscalização, tacheta, tacheta, taxal Aí É, parceiro, inacreditável, 185 reais de imposto não, não. 185 reais de imposto Então, 3, 420 mais 185 Eu falei 500 no começo, eu já errei, né? Minha matemática Aliás, abraço professor Durval de matemática Que fez nascer esse apelido aqui Quem não sabia, agora saiba Então, mais 100 Quinhentos mais 80, 600 conto, 600 conto, tal, e a peça chegou, aí chegou hoje, e eu agradeci hoje, e o padre tá aí, mais quanto de mão de obra, padre? Estudante, estudante, estudante, mais estudante, estudante, trezentos, novecentos 300. 300, reais, pronto, é isso, que você vai gastar mais ou menos, se você achar a peça, foi essa brincadeira, filhos. Então, tô desde o dia 7 de janeiro pra conseguir deixar no esquema. E é essas coisas porque, assim, eu não fico gravando lifestyle, né? Mas talvez eu deveria, porque isso aqui é só um, é um gueri, mas é um, é um gueri gostoso porque é um negócio. Mas se eu botar minha vida no canal, você chora até amanhã. Porque é só gueri, irmão. Só. Luxo total. Tio mente. Padre obrigado, hein, Padre. Oi. Na 8 horas da noite, Target Racing Sem palavras, Padélio Padélio, que eu já tô ficando mais aqui Que, que em casa Mas é isso, filhos, agora vamos testar, ver se tá funcionando no luxo E espero que vocês tenham gostado desse vídeo E obrigado geral Obrigado a Mutec também pela coroa Sensacional, já tá na moto Né, a coroa 41 também era Mutec, aliás, a corrente Regina é Mutec O pinhão é Mutec Tudo é Mutec, que aqui é tudo PBR PBR, coroa em pinhão E corrente Regina Racing zrp é bomba se você quiser uma bomba decente aqui ó acossato sensacional isso aqui tá travado porque a gente foi tirar o a, a coroa para não andar a moto animal andei o dia inteiro não baixou não fez nada testada e aprovada muito boa você modula muito bem o freio conforme eu falei no vídeo e a 10 do jeito que você gosta Tchuguet da mente. Tá bom, felinhos? Se cuidem agora do próximo vídeo. Total, ao Total. o horário: 8 em ponto. Ai.